Shalom, Haris Kairene! estamos mais uma vez juntos aqui no canal A Rota da Teologia, um canal feito para você, um canal preparado para a expansão do saber, um canal para o diálogo interdisciplinar dentro do contexto, não só, vamos assim, da educação na área teológica, mas usando o a área teológica, como centro, como fundamento, como cerne, em um diálogo com outras ciências, em um trabalho transdisciplinar. Muito bem, hoje vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre pós-modernidade. E ao falarmos sobre pós-modernidade, eu gostaríamos de argumentar, de que nós viéssemos é, conversar, pensar, refletir sobre a pós-modernidade como condição histórica. Pense bem agora, pós-modernidade como uma condição histórica. Quando nós pensamos pós-modernidade como condição histórica, nós temos que pensar primeiro que as, é referente às práticas estéticas e práticas culturais. As práticas estéticas elas têm um particular de suscetibilidade à experiência transformante, ou seja, a experiência que transforma o espaço, e o tempo. Exatamente por envolverem-se, né? se dimensionarem na construção de representações e artefatos espaciais. Tá? Espaciais a partir de quê? A partir do fluxo tá? da experiência humana. Elas sempre vão servir de um intermediário entre o ser e o vir a ser. Então são duas questões muito pertinentes e importantes. Também, outra questão que nós precisamos começar a pensar e refletir nessa questão justamente da pós-modernidade como condição histórica. Nós temos que ver que é possível esse escrever, se pensar, se refletir a geografia histórica da experiência do espaço e do tempo na vida social que vai inferir e influir na questão da pós-modernidade no seu âmbito histórico quando se compreende as transformações porque ambos têm passado, porque ambos têm alcançado. Então, dentro desse, desse quesito de referência, de condições sociais, de condições materiais, ah, o que nós precisamos propor é que o pós-histórico, o esposo histórico pós-moderno, ele vai trabalhar a questão da relação que o mundo tem ocidental com a, a questão da pós-renascença. Como que esse mundo ocidental se encontra no fenômeno pós-renascença. E aí as dimensões do espaço e do tempo, elas vão estar sujeitas, vão estar relacionadas, ligadas à persistente pressão da circulação e da acumulação do capital, tá? culminando principalmente durante as crises periódicas de superacumulação, que passaram a surgir a partir da metade do século passado em surtos desconcertantes, destruidores de compreensão de tempo e, principalmente, de espaço. Então, as respostas estéticas a condições de compreensão do tempo e espaço, elas vão ser muito importantes. Elas vão estar ligadas e relacionadas à questão da superação e da separação ocorrida no século 18 entre o conhecimento científico e o julgamento moral quando se supera essas questões de, de, que estavam relacionadas a, a, a, um, como assim, a um gueto, a um, a um sentido, a um segmento referente ao conhecimento científico e ao julgamento moral. Cria-se então para eles um papel distintivo e vai se distingui-los. A confiança de uma época pode ser então avaliada é, pela largura, do fosso entre o raciocínio científico tá, e a razão moral. E uma coisa que é interessante nós pensarmos que em períodos de confusão e incerteza, a virada para a estética de qualquer que seja a espécie, ela fica mais pronunciada, com fases de compreensão do tempo e espaço. Então elas vão ser, é, disruptivas, tá? elas vão ser disruptivas, e podemos esperar que a virada para a estética e para as forças da cultura, elas vão estar relacionadas também com explicações quanto a questões do, da luta ativa e, particularmente, de algumas questões é, transformantes da, das crises de superacumulação, do catalisar a busca de soluções temporais e espaciais, que vão, por sua vez, ser, é, causar, propor um sentido abacelador da compreensão do tempo e espaço e a partir daí vai começar a surgir -se as crises de superacumulação que sejam seguidas por fortes movimentos estéticos, então uma questão que é muito interessante também, que a crise da superacumulação iniciada no final dos anos 60 tá, ela vai propor um auge em 1963 e vai gerar exatamente esse resultado a experiência do tempo e do espaço ela vai se transformar uma confiança na associação entre juízes científicos e morais e vai ruir a estética e triunfar sobre a ética como foco primário de uma preocupação intelectual e de uma preocupação social. As imagens que dominaram ou que dominam as narrativas e a efemeridade e a fragmentação elas vão assumir uma precedência sobre verdades eternas e sobre a política unificada e as explicações vão deixar o âmbito dos fundamentos materiais e políticos e econômicos e vão passar para a consideração de práticas políticas e culturais autônomas. O esboço histórico que eu vou propor e que, e que ele está sendo tratado aqui dentro, desse, nesse momento nosso de diálogo, de conversa, de aula, ele vai, eu, eu sugiro que essas mudanças de espécie, elas de ao modo algum, elas vão ser novas. Não! Por que, que elas vão ser novas? Porque justamente quando nós vamos olhar para as questões da, da pesquisa materialista histórica, do materialismo histórico, pensando em Karl Marx, nós vamos ver que a meta narrativa do desenvolvimento capitalista de Marx é que vai formular essas questões. Então, em resumo, o pós-modernismo não pode ser considerado tá, uma condição histórica geográfica. E eu vou repetir para você frisar, o pós-gordenismo não pode ser considerado uma condição histórica geográfica de uma certa espécie, tá? Por quê? Porque justamente ela é um ela tem um sentido, ela tem um efeito patológico ou um presságio de uma revolução dos eventos humanos mais profunda e até mais ampla, mais significativa do que as que já ocorreram no aspecto geográfico e histórico do capitalismo. Então, no âmbito do capitalismo, nós vamos ver que não podemos conceituar ou a inserir ou, ou direcionar o pós-modernismo como uma condição histórica geográfica de uma certa espécie no caráter de âmbito é, econômico e capitalista tá? outra questão que nós podemos também pensar e refletir e aí propor algumas perguntas é referente à economia é a economia com os espelhos que está ocorrendo hoje né? dentro do contexto é, vamos assim da pós-modernidade é, vamos pensar que quando ela vai surgir a partir ali de, quem sabe, a década de 80, 90, tá? O estranho e curioso é que essa ideia simplista de economia de espelho ela vai ter é, surgido ou obter uma aceitação a partir do funcionar tão bem praticamente por tanto tempo, tá? E mais estranho do que isso é que na época, o presidente norte-americano Reagan, que tinha sido reeleito, com as pesquisas mostravam no eleitorado americano, discordavam fundamentalmente tá, dele em quase todas as principais questões políticas sociais, até na política externa. Então o mais estranho de tudo é que tal presidente possa ter deixado o cargo com tamanho grau da aceitação pública muito embora mais de 10 membros importantes de sua administração tinham sido acusados ou declarados de sérias violações da lei e de venda e desconsiderações dos princípios éticos. Então essa questão aí é justamente o quê? É que quando se constrói uma estética, quando se constrói uma imagem, quando se constrói um design tá, em cima de um projeto, é, mesmo que esse projeto tenha deficiências e que elementos que estejam conduzindo esse projeto estejam defraudando a, a questões éticas e questões de princípios administrativos, eles não serão... É, para a massa popular, tidos como defraudores, por quê? porque a imagem repassada esteticamente do projeto para a massa popular, que, olha, que é muito voltada ao visual, vai representar como estando muito bonito, muito certo, muito perfeito, esplêndido, é, magnífico. Então, essa questão da estética, da construção da imagem política, ela, não é, ela tem uma novidade e ela vai trazer, o espet... ou vai tornar esse espetáculo no aspecto político a questão da pompa, da circunstância, do comportamento, do carisma, do paternalismo, tá? da retórica. Então, essas questões vão influenciar muito para conduzir ao povo, tá? para conduzir a representatividade. Então o grau até o qual isso pode ser comparado, produzido ou adquirido de uma maneira ainda muito mais relevante, muito mais significativa para a manutenção desse poder, é justamente quando em tempos recentes, mudanças de âmbito qualitativa ou de alguma coisa, elas vão se tornar mediatização da política e vão receber uma nova direção no debate televisivo. Por exemplo, em que perda por esse último de uma eleição presidencial foi atribuída por muitos a sua aparência não confiável. Por que, que não foi atribuída uma aparência não confiável ao caso de Kennedy e ao caso de Nixon? justamente por causa das relações que eles tinham é, imaginéticas, ou seja, as imagens que eram vendidas deles, as imagens e de representatividade deles pública. tá? Essa imagem era uma imagem poderosa para influenciar a política e influenciar o povo. Então a eleição de um ex-ator, como o caso do Ronald Reagan, para um dos cargos mais poderosos do mundo, dá não uma nova dimensão de possibilidades de uma política mediatizada, onde a mídia molda, onde a mídia conduz, mas uma imagem cultivada ao longo de muitos anos de prática política e depois cuidadosamente montada, burilada e orquestrada em todos os artifícios que a produção contemporânea de imagens pode empregar de uma pessoa dura, mas calorosa, e a vincular ela, a bem-intencionada, com uma fé inabalável, com uma grandeza, com uma perfeição, para construir uma política carismática. Então vai pegar aquele ator e vai transformar essa influência que ele tem com o público em aspectos políticos e vai construir e ligar a imagem dele, a artística, com a imagem e formar uma imagem a partir do artístico para o político, tornando ele um ser essencial em todos os âmbitos e aspectos. Então essa questão que nós temos que pensar é que esse pro, é, programa que está sendo que é aberto e que é proposto de engrandecimento é, a partir dessa industrialização da mídia ele causa uma proporção de influência muito maior do que pode se pensar, porque as pessoas hoje, na pós-modernidade, vivem mediatizadas, midiatizadas. Então, esse aumento do número de pessoas, por exemplo, sem moradia, um estado geral de deslocamento social, que é caracterizado por confrontos, e muitos deles com questões racistas e questões étnicas, tá? O, e muitas vezes não é resolvido, então isso justamente é, é criado lá na origem, que é a origem? A origem do desemprego, a origem da não formação e não capacitação para é, estar adequada essa pessoa ao emprego que, ou a uma condição profissional que lhe remesta um emprego dentro da, do contexto é, social, econômico ou socioeconômico que vivemos na pós-modernidade. Então outra questão também que nós pensamos pensar e que nós pensamos imaginar no aspecto desse contexto histórico da pós-modernidade é que essa emergência da economia de cassino, é, que é dominada às vezes a economia de cassino, ela é tanto na, voltada para a especulação financeira como também para uma formação de um capital fictício. Por isso, uma economia de cassino. Boa parte dela ela não vai ter um lastro de crescimento da produção real, vai ser um capitalismo de cassino que che chega à cidade em muitos grandes centros urbanos e vira, de repente, um novo e poderoso negócio. Então, nas costas de uma expansão dos negócios e dos serviços financeiros, vai se formar uma nova cultura com seus atavios e uma pequena nobreza estreita com um capital simbólico, com uma moda, com o design, com a qualidade de vida urbana, tudo situada a esse contexto, a esse grupo, a essa elite. Então esse outro lado dessa afluência da falta de moradia, da perda do poder, do empobrecimento, ela vai tomar conta de muitas cidades centrais e vai propor uma alteridade. E essa alteridade vai ser produzida com uma vingança, um ressentimento sem paralelos e vai poder até gerar, e aí é geradora sim de conflitos sociais e, claro, que vai estar relacionado a eventos e efeitos pós- modernos dentro de um contexto de, da guerra entre o ser e o poder, tá? entre o ser e o ter dentro do âmbito do poder. Tá? Então, por exemplo, é, quando se vai pensar outra questão do, é, do espelho e dos espelhos, as condições principais que a pós-modernidade propõe é que o fato de ninguém poder ou dever discutida como condição histórica geográfica, ela vai com efeito nunca fácil é, elaborar, desenvolver, é, propor uma avaliação crítica de uma situação, muitas vezes avassaladoramente presente. E nessa proposta, os termos do debate, e da descrição e da representação, são com frequência tão circunscritos que parecem não haver como escapar de interpretações que não sejam autorreferenciais. E é convencional isso, é convencional por quê? Porque nos né, nossos atuais dias, é, descartar toda sugestão que a economia, como ela é muitas vezes compreendida com a palavra, não com a abrangência que tem, ela possa ser determinante dentro da vida cultural, mesmo como angels altas sugeriram em tempos passados. Então essa última instância e o estranho nessa produção cultural pós-moderna é, é o ponto até o qual a mera procura de lucros é determinante em primeira instância. E uma questão também que temos que pensar, que esse pós-modernismo vai surgir, ele vai propor em meio a esse clima de economia de construção e exibição de imagens políticas e de uma nova formação de uma classe social que é a, é, que é a classe social em, desculpa, emergente. A existência desse vínculo é, é, vai causar então, a, a denominada eclosão pós-moderna. A construção dessa imagem é a tentativa de desconstruir instituições tradicionais de um poder da classe é, de vínculo trabalhista e o, massacra, e o mascaramento desses efeitos sociais da política econômica de privilégios que vão fazer ou vão tornar-se bastante evidente. Então essa retórica, ela vai justificar a falta de moradias, ela vai justificar o desemprego, ela vai, vai justificar e vai propor o empobrecimento crescente, a perda do poder, vai apelar para valores supostamente tradicionais de autoconfiança, capacidade de empreender, também vai saudar com a mesma liberdade a passagem da ética para a estética como sistema justamente de valores dominantes. Tá? Então as cenas de rua, de empobrecimento, perda de poder, é, grafitagem, decadência, elas vão se tornar um trigo para o moinho dos produtores culturais na, e vão também tornar-se é, uma, assim, uma apropriação para questões serem discutidas referente à, à classe da probeza, à classe baixa e, e a discussão dessa alteridade, da alienação, da contingência no âmbito da condição humana e principalmente da falta de moradia e que vai estar relacionado a, ao prazer estético, a, a ética e à estética, e convidar as pessoas para uma. A, a pensar e repensar a amarga colheita da política carismática e o extremismo ideológico e, e os seus significados, sentidos e resultados dentro de uma sociedade. Então, é esse sentido, é esse aspecto que muitas vezes não é pensado, não é avaliado, não é analisado, mas traz um grande sentido, um grande significado e traz grandes resultados no âmbito não só é, da pós-modernidade, mas no âmbito até do ser e do ver e do ter no contexto social. Então esse, essa questão do também que nós podemos... É, inserir nessa nossa aula é, é por exemplo, o, o, o modernismo fordista. Esse modernismo fordista versus um pós-modernismo flexível ou a interpretação tá, de tendências opostas no capitalismo como um todo, ela vai causar algumas questões que nós pensamos pensar, que nós pensamos é, pre precisamos refletir. E aí é onde eu insiro a questão da colagem, né? A colagem, que, embora tenha tido os modernistas como pioneiros, ela é uma técnica que o pós-modernismo tornou sua, sua em larga medida. Tá? Então o pós-modernismo que vai propor essa questão de ampliação do ctrl-c, do ctrl-v, da ampliação da, do, da cola, da ampliação do copiar. Tá? Então essa justaposição de elementos distintos e aparentemente inconcruentes, ela pode ser divertida, mas às vezes ela é desinstrutiva e, e em outros aspectos instrutiva. Então com esse espírito é que vai surgir as oposições fornecidas e até propostas, é, no caso por Yahab Hansen, que ele vai dizer que os termos a fim de produzir uma colagem muitas vezes causam é, questões de uma flexibilidade de ideias e de uma alteridade de pensamentos. Então do lado esquerdo estão alguns termos vinculados, é, do lado esquerdo pode estar alguns termos vinculados e do lado direito pode ter termos atrativos e aí é onde vai surgir o interesse que vai causar o contra o C contra o V então essa questão das oposições essa questão da, da, da vamos assim da interioridade né, que a modernidade fordista ela propõe, e, e há, muito, né, há muito na questão da Mouriné Fordista, é a questão da, da fixidez das permanências relativas, do capital fixo na produção em massa, dos mercados estáveis, padronizados, homogêneos, de uma configuração fixa de influência e o poder político-econômico de uma autoridade meta teórica facilmente identificável, um sólido alicerce de materialidade, de racionalidade técnico-científica e outras coisas relacionadas a esse quesito. Então tudo isso é, vai muitas vezes ser muito convincente, muito estabilizador, mas a flexibilidade pós-modernista, tá? ela no, no seu aspecto, no seu turno, ela vai já ser dominada por uma ficção pela uma fantasia, pelo imaterial, pelo particularmente imaterial no aspecto econômico, pelo capital fictício, pelas imagens, pela efeminidade, pelo acaso, pela flexibilidade em técnicas de produção e mercado de trabalho. Ah? E justamente isso vai começar a causar uma... Vamos assim, um, uma certa metanoia, uma certa mudança dentro do contexto é, castelar e constelar da constituição do pensamento social, econômico, cultural da família e das famílias. E aí nós fazemos um paralelo e vamos pensar dentro desse âmbito algumas comparações entre a modernidade, modernidade fordista e a pós-modernidade flexível. Por exemplo, as economias de escala é algo característico da modernidade fardista. Tá? E já na pós-modernidade, as economias são as economias é, voltadas a uma diversidade e uma divisão social do trabalho. Então, a modernidade, a modernidade fardista propõe a paranoia a alienação o sintoma de habitação pública o capital monopolista tá? já a pós-humanidade flexível causa uma esquizofrenia uma desconcentração um um desejo de, de, de, de, de empreendimento de empreendimento e, e que vai causar também oh, um âmbito né, da do desabrigar e do, da, da falta de sustentação social Então a modernidade fordista Ela vai ter propósito, projeto, domínio, determinação Capital produtivo Vai ter universalismo Já a pós-modernidade vai ter o jogo O acaso, a exaustão A indeterminação O capital fictício E transpõe o universalismo para o localismo o poder dos sindicatos, dos sindicatos, os estados do bem-estar social e a metrópole é algo já relacionado ao contexto social da modernidade, vamos dizer assim, fordista. Já na pós-modernidade, esse poder financeiro, esse individualismo, esse neoconservadorismo, ele já vai ser algo contra a urbanização a ética, mercadoria e dinheiro, o Deus Pai nessa, nesse aspecto, nesse âmbito da materialidade, essa estética, dinheiro, contábil, o Espírito Santo e a imaterialidade, já vai estar dentro do contexto pós-moderno no âmbito do religioso. Essa produção da originalidade, da autoridade, do operário, do vanguardismo, da política de grupo, do interesse, da semântica, vai ser uma reprodução voltada a um ecletismo administrador, a um comercialismo, a uma política carismática e uma retórica. Essa centralização, totalização essa síntese da negociação coletiva vai causar e conceder uma descentralização, uma desconstrução e uma antítese no sentido pós-moderno. Uma administração operacional no pós-moderno, vamos ver uma administração estratégica. No sentido modernista-fordista, vamos ter a meta-teoria, já dentro da da administração pós-moderna e do sentido pós-moderno, os jogos de linguagem, a imagem, a superfície de produção. Já dentro do modernismo Fordista, vamos ter uma utopia, uma arte redentora. Já na pós-modernidade, vamos ter as heterotopias, o espetáculo, a dispersão. É, já na modernidade Fordistas, nós vamos ter a função, a representação, o significado. Na pós-modernidade, nós vamos ter a ficção, a autorreferência, os significantes serviços. Então, essa questão da epistemologia de regulação e da ontologia da desregulação, e esse intervencionismo estatal, e esse laser sphere da desestruturalização geopolítica vão ser questões paralelas. Contrapostas entre a modernidade fraudista e a sociedade pós-moderna. Então, esses nichos de consumo né? e também essas questões que vão personificando a, a, a, os fortes compromissos com o ser e com o lugar, com uma inclinação para a política carismática, uma preocupação com a ontologia, com as instituições estáveis, favorecidas até por um neoconservadorismo, esse julgamento que até nós podemos colocar aqui e pensar num pensador, um filósofo, um sociólogo, que é o Jürgen Habermas, propõe que é segundo um valor conferido ao transitório, ao efêmero, né? Ela vai revelar o que? Um anseio por um presente, tá? estável, imaculado e não corrompido. E essa evidência em toda parte é que vai propor e que vai parecer uma flexibilidade pós-moderna e vai reverter numa ordem dominante existente na mordenade fordista e vai encaminhar uma relatividade e uma instabilidade em aparelhos políticos e econômicos para produzir as mudanças materiais sociais e encaminhar as questões políticos e econômicas e causar a busca de uma compensação em lugares estáveis do ser na geopolítica carismática. Ah, então essa tabela muito, muitas vezes desenvolvida no âmbito estrutural total, da totalidade dessas relações políticas e econômicas e da cultura ideológica do capitalismo elas vão ser propostas e vão ser propulsionadas dentro das oposições intra e entre perfis como relações interiores no interior de um todo estruturado então essa ideia é, muitas vezes é uma ideia inaceitável pelos padrões da pós-modernidade, e vai ressuscitar a fantasma de pensadores marxistas como Lucas tá? e vai recorrer a uma teoria das relações interiores da espécie como proposta, proposta até uma proposta por Better Holman, que justamente vai falar sobre a. a e vai ajudar a explicar, a, a mapear. A, o capital de Marx e vai falar que o capital de Marx ele é tão rico em percepções daquilo que constitui o foco do pensamento atual e vai auxiliar a compreensão das razões para que as forças culturais que atuavam dentro desse quesito constituam uma mistura tão complexa tá, que causa o impossível e, ou que venha a se causar o quase impossível e dizer onde começa ou termina os impulsos modernistas. Tá, e aí vai gerar uma utopia. E com essa ajuda é que nós vamos poder dissolver as categorias do modernismo e do pós-modernismo num complexo de oposições que vai exprimir as condições e contradições culturais do capitalismo e assim vai propor as categorias do modernismo e do pós-modernismo como reificações estáticas e estéticas impostas pela uma interpenetração fluida de oposições dinâmicas. É isso que vai falar o Rabinas. E é nesse âmbito dessa matriz de relações interiores que vai surgir uma configuração fixa, que vai oscilar muitas vezes entre a centralização e a descentralização, entre a autoridade e a desconstrução, entre a anarquia e a anarquia, entre a permanência e a flexibilidade, entre a diversão detalhada do trabalho e a divisão social do trabalho. Então é essas questões que precisam ser pensadas e que são desenvolvidas dentro dessa construção histórica geográfica do pós-modernismo dentro das questões sociais, culturais, econômicas, políticas, dentro do mover da sociedade, dentro desse transitar da modernidade fordista para uma pós-modernidade e ali ver onde vai se construindo-se é, mapeando-se, fluindo os seus elementos propulsores de novos horizontes. Era isso que tínhamos para hoje aqui no seu canal A Rota da Teologia.